A feira do empreendedor é o lugar ideal para vislumbrar novos rumos, não é? Pois é, aqui a criança também recebe atenção, porque é desde cedo que se aprende a empreender. É, o Sebrae, né, em parceria com a Gira Produções, é, desenvolveu esse espaço onde todas as atividades elas têm um foco no empreendedorismo. Então hoje é contação de história, então são histórias empreendedoras, né, que incentivam a criança desde cedo a ter um foco empreendedor, tem uma oficina de desenho e colagem, vai ensinar a criança como desenvolver o que, é que ela quer ser quando crescer, é a materialização do imaginável. Tem uma oficina de grafite, né a gente não vai usar spray, a técnica é de estêncil, né, então a gente vai usar aquelas máscaras, cinta guache, para mostrar para a criança que grafite, além de ser uma arte, é... Ela também é também uma profissão, né? Estigar nela essa coisa da produção, de produzir, que ela mesmo tem a capacidade de, de, de fazer o produto, que ela pode vender, comercializar logo desde cedo. O espaço Empreender é Sonhar tem contos infantis com temas ligados ao empreendedorismo. Eu acho extremamente importante. Eu trabalho como empreendedora também, além de artista, e eu acho que se eu tivesse, a gente estava até falando sobre isso, se a gente tivesse esse tipo de oportunidade quando a gente era criança, eu acho que a gente tinha decolado muito mais. Então as crianças têm mais chances de terem contato com mais informações e, e serem empreendedoras também, né? Eu concordo plenamente. Às vezes eu puxo a perna assim, da minha mãe e falo assim, mãe, por que você não me ensinou a ser empreendedor quando eu era criança? Tá aí então a oportunidade para os pais, né? a feira fica até terça-feira, então vem aqui com a sua família. Empreendedores do futuro, bem-vindos à Feira do Empreendedor 2019.